Seu crédito foi negado. Tenho certeza que você já ouviu essa frase alguma vez, correto? Então preste muita atenção na reportagem a seguir. Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elaine Basti conta por quê.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 E então, se você é um dos 22 milhões de brasileiros que sempre tem o crédito negado, mesmo tendo o um nome limpo e pagando suas contas em dia, fique comigo nos próximos minutos desse vídeo que eu vou te revelar o motivo disso acontecer. E ainda mais, eu vou te mostrar como se livrar de um score baixo em poucos dias e conseguir créditos para tudo o que você desejar. Não importa se você quer financiar seu carro, financiar sua casa, conseguir um cartão de crédito com limite alto ou, quem sabe, conseguir um empréstimo para realizar um sonho pessoal. Mas antes de irmos em frente, eu vou mostrar tudo o que você precisa saber para aumentar o seu score de uma vez por todas. Vou me apresentar primeiro e contar por que os bancos não querem você com o score alto. Bom, o meu nome é Roberto Silva e eu trabalho há mais de 20 anos como analista de crédito. Eu aprendi exatamente ao longo desses anos o que você precisa fazer para ter seu crédito aprovado e o que jamais deve fazer se quiser ter seu score baixo no mercado. Você sabia que os bancos lucram muito alto quando o seu score é baixo? E o pior, sabia que o score pode chegar a ser de 500, quem sabe até 600 no SPC, mas na verdade, para nós aqui do banco, ele pode estar apenas 300, talvez mais baixo, 200, ou pior ainda, muito menos que isso. Eu vou revelar como tudo isso acontece. Aqui no Brasil, existe uma lei que afirma que se o seu score é baixo e está no nível da zona de risco, naquela famosa zona cinzenta que você viu na reportagem, o banco pode cobrar um juros adicional ou, como chamamos, uma garantia extra do seu crédito. É bem louco, não é? Mas deixa eu te contar uma outra coisa. Você já foi em alguma concessionária pedir um financiamento do carro e o banco negou? E logo em seguida, o gerente do banco ligou falando este valor que você solicitou, o banco não aprova, mas a gente pode tentar um valor menor, quem sabe aprove. Quando isso acontece, na verdade o gerente simplesmente está negando seu crédito para o seu score diminuir. Sendo assim, em seguida, na segunda tentativa de financiamento, os seus juros fica maior. E a comissão dele também. Mas não para por aí, eu ainda vou te contar umas outras coisas. Antes de eu revelar exatamente tudo, eu vou te contar como me tornei analista de crédito e por que, depois de 20 anos, decidi mostrar tudo que os bancos, o SPC e a Serasa não querem que você saiba. Era início dos anos 2000 e eu trabalhava em uma concessionária de carros, era o melhor vendedor. Eu já trabalhava ali há uns seis anos, vendia três carros por semana, no mínimo. Eu gostava muito de trabalhar lá, porém, o filho do meu chefe fez 18 anos e ele precisava de um emprego e, como pode imaginar, eu fui demitido e ele ficou com a minha vaga. Então, eu fui em busca de outro emprego, mas sempre ouvia as mesmas frases. Não temos vagas, não temos vagas para o seu perfil, queremos alguém mais experiente e por aí vai. Era desanimador, sabe? Eu até tinha uma reserva emergencial bem gorda, afinal, eu economizei durante anos, recebi também os meus direitos e algumas coisas a mais. Guardei tudo o que pude, cortei alguns gastos, reduzi meus custos e passei mais de dois anos procurando outro emprego e não conseguia nada. Infelizmente, nada nada estava fácil o meu medo de não conseguir trabalhar estava cada vez maior e a poupança cada vez menor as coisas atrasando e o limite do cartão completamente estourado fiquei cheio de dívidas não conseguia mais pagar nada e claro eu fiquei com meu score lá embaixo e de brinde o nome sujo eu nem sabia o que era score naquela época para ser sincero nem quando eu vendia carro o banco nos falava isso. Foi horrível, mas tudo bem. Tinha fé que as coisas iriam mudar e que Deus iria me ajudar. Depois de um dia muito cansativo, deixando meu currículo em tudo que é canto, Parei numa banca para comprar cigarros e acabei comprando um jornal também. Cheguei em casa, li ele e vi algumas vagas sobre concursos públicos para bancos. Vi também que tinha um concurso com 42 vagas disponíveis para São Paulo. Na mesma hora, fiquei surpreso. Li e reli a matéria e já entendi o que precisava fazer. Fui atrás da documentação necessária e me inscrevi no concurso. Estudei por alguns meses, dia e noite. Fiz tudo o que podia e, bom, consegui fazer a prova e ser aprovado em primeiro lugar. Fiquei muito feliz, pois agora iria assumir uma vaga no banco, ter salário, pagar as contas e a vida ia melhorar. Mas tinha um problema que eu não sabia e ninguém me avisou. Pessoas com o nome sujo não podem trabalhar em bancos nem em instituições financeiras. Eu só descobri isso no meu primeiro dia de treinamento. Quando eu descobri isso, parece que o meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu continuaria sem emprego, sem dinheiro... E o que me restava era novamente ir atrás de outro emprego e desistir de ser um funcionário do banco. Sem poder participar do treinamento, saí do banco e voltei para casa. Cheguei desanimado, cabisbaixo. Meu irmão veio conversar comigo, perguntou o que estava acontecendo. E eu disse para ele, falei toda a verdade, e que não poderia assumir a vaga por estar com o nome sujo. Então ele me deu a solução. Me ofereceu um empréstimo para eu pagar as minhas contas atrasadas. E depois que eu assumisse a vaga, eu devolveria o dinheiro para ele. E claro, eu aceitei. Paguei minhas dívidas, tirei meu nome do SPC, organizei tudo, retornei ao banco, fiz o treinamento e depois de alguns dias, eu conquistei a minha tão sonhada vaga. E claro, me tornei um analista de crédito. E foi aí que começou a minha história com o score de crédito. Dentro do banco, minha função era analisar os empréstimos, financiamentos e pedidos de cartões. Por aí vai. Porém, lá dentro, eu recebi uma única ordem do meu chefe. Travem o score de crédito de todos os clientes para que eles paguem mais juros. É sério. Todo dia, a nossa meta no trabalho era garantir que você pagasse o máximo de juros abusivo e foi assim durante 20 anos. Mas eu cansei disso e resolvi mudar tudo, abrir o jogo de uma vez, revelando exatamente o que o banco faz para o seu score não subir e como você pode de uma vez por todas aumentar a sua pontuação de crédito e se livrar de juros abusivos abusivos para poder ouvir apenas aquela frase tão desejada seu crédito foi aprovado e não importa se você limpou o seu nome agora se o seu score está abaixo de 200 que tenha tido problemas com o banco ou até que você não tenha como comprovar renda nada disso importa para você ter um score alto e se você não quer mais ouvir aquela famosa frase desanimadora seu crédito foi negado preste muita atenção agora é o seguinte para seu score ser definido o SPC e a Serasa analisam Usam alguns critérios isso inclui a sua renda onde você mora sua idade seus bens e por aí vai com base nisso definem o seu score e mesmo que nunca tenha atrasado nenhuma conta ou tenha tido seu nome sujo o seu score pode ser baixo e tudo isso por um simples motivo o seu cadastro negativo está ativo e é aí que está uma coisa interessante se o seu cadastro negativo está ativo, não importa se você atrasou uma conta há 8 anos ou até 12 anos atrás, porque o banco pode consultar até seus últimos 15 anos e saber tudo sobre sua vida. Cada conta paga, tudo nos mínimos detalhes. E ainda pior, podem saber até se seus pais foram negativados e usam isso para travar o seu score. Mas existe um jeito simples e fácil de resolver isso. É simplesmente deletando todo o seu cadastro negativo e começando do zero. Apenas fazendo isso, todos os seus dados de contas atrasadas no passado, de nome sujo, tudo mesmo, é apagado. Todos os seus dados antigos, o banco perderá acesso e só vai conseguir ver o seu histórico dali em diante. E o resultado disso é que o seu score é destravado e em menos de 7 dias você ganha até 350, talvez 400 pontos a mais em seu score. Mas não para por aí, além de cancelar o seu cadastro negativo, tem algo que você precisa saber, que é em quais bancos você deve criar uma conta ou não. Alguns nem olham o seu score de crédito e liberam crédito com muita facilidade, e quando os outros bancos notam isso, eles também lhe darão créditos com muita facilidade, mesmo que seu score esteja lá embaixo. Isso é uma competição acirrada entre eles, mas acaba mudando o seu perfil para melhor. E, como num passe de mágica, você para de ser o cliente com crédito negativo e vira o cliente favorito dos bancos. E depois dessas simples mudanças, o seu score pode variar de 500 a 1000 pontos. E quanto mais alto for, mais fácil é para ser aceito no mercado e conseguir crédito rápido. Então, já avançamos um pouco, não é? Mas ainda tenha calma, tem mais coisas que eu vou te revelar. Ainda quero mostrar como conseguir mais, quem sabe, 750 pontos ou mais em seu score. O que acha? Então, se você quer ter um score alto de verdade e ter crédito para tudo, precisa fazer mais duas coisas. A primeira é parar de pedir crédito agora mesmo. Nada de solicitar cartões de crédito, financiamentos, empréstimos, nada mesmo. E a segunda é você livrar-se de todas as restrições dos bancos e apagar todo o seu histórico de dívidas com bancos e recomeçar do zero. Estamos entendidos? Se você atrasou uma conta 5 anos atrás no Banco do Brasil e for pedir crédito no Itaú, eles vão ver sua conta em débito, porque eles trocam informações e isso prejudica o aumento do seu score. Mas tudo isso vai acabar. Basta que você saiba se livrar das amarras dos bancos e utilizar alguns truques que eu vou te revelar. Para garantir que ninguém abaixe o seu score novamente. E para chegar lá, você vai precisar mudar pequenos hábitos, desativar o seu cadastro negativo, utilizar alguns serviços dos bancos e, claro, fazer um limpa geral no seu CPF. Mas tem mais, muito mais. Você poderia levar meses ou até anos para descobrir como fazer tudo isso, ou como ter um score alto e testar milhares de coisas que provavelmente apenas iriam lhe prejudicar e te desapontar. Mas eu posso encurtar isso para você. Na verdade, eu vou. Eu criei um guia que mostra as quatro etapas que você precisa fazer para aumentar o seu score. Lá eu mostro detalhadamente cada etapa que você precisa seguir, para onde ligar, onde enviar seus documentos, enfim. Tudo o que você precisa saber para o seu score chegar em até 900 pontos e talvez um pouco mais em apenas 30 dias ou menos ainda. E você pode até pensar que isso é loucura, algum tipo de golpe ou algo do tipo. Mas antes de você pensar isso, deixa eu te mostrar como a vida de quem já teve o acesso ao score máximo mudou. O Jonathan Souza de São Paulo mandou a seguinte mensagem. Olá Roberto, meu nome é Jonathan. Eu vou contar mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu estava há alguns anos tentando financiar o meu carro, mas o banco só dizia para mim, crédito negado, crédito negado e seu score está baixo. Eu não sabia o que era isso. Eu pesquisei na internet, entendi o que era score, achei o score máximo. No começo eu fiquei um pouco receoso, como tudo na internet, a gente fica meio assim, se vai funcionar ou não? Mas eu resolvi comprar e realmente experimentei o guia e realmente foi sensacional. Eu segui o passo a passo e eu consegui aumentar meu score de 250 para 900. O resultado foi esse: eu consegui financiar o meu tão sonhado carro. meu muito obrigado ao score máximo. Obrigado, Roberto, principalmente por você estar compartilhando isso com a gente. A Thaís escreveu, Não estava conseguindo o financiamento do meu sonhado apartamento. Estava com um desafio devido ao meu score. Graças ao score máximo, eu consegui. Muito obrigado, Roberto. Todos os dias que eu abro meus e-mails, tem mais e mais pessoas agradecendo por estarem conseguindo. E se agora você também quer ouvir aquelas maravilhosas frases como ''Seu crédito foi aprovado, o seu limite do cartão aumentou, seu financiamento foi aprovado'', preste muita atenção no que eu vou te falar. O meu passo a passo, score máximo, possui um valor mínimo e ele realmente tem um conteúdo exclusivo, nunca antes visto no Brasil e que revela detalhadamente os quatro passos que você precisa para aumentar o seu score de crédito. Mas tem mais, o score máximo não é algo que você vai pagar R$ 2.000 ou três mil reais para ter acesso. Muito pelo contrário, eu quero realmente ajudar o maior número de pessoas possível a se livrar dos juros abusivos cobrados pelos bancos e também das travas do score. E é por isso que ao garantir a sua cópia do score máximo, eu vou te dar mais 4 bônus adicionais. É isso mesmo, você não vai aprender só a aumentar o score. No bônus 1, eu vou te dar um guia mostrando 5 melhores cartões de crédito que existem e nos quais eu tenho 100% de certeza de que qualquer pessoa, mesmo que o score esteja baixo, sem precisar ter convênio com nada ou algo do tipo e ainda conseguir um limite de R$ 1.000 a R$ reais. No bônus 2 vou revelar que é possível financiar um veículo, não importa o valor, sem depender do banco, usando outros meios poucos conhecidos e até mesmo revelar como não pagar impostos e IPVA e nem nada disso em qualquer carro. No bônus 3 vou te revelar os 7 elementos adicionais que travam seu score. São aqueles elementos que fazem tudo para sua pontuação não subir e o banco prende a você. Eu vou te mostrar como se livrar disso. Por fim, eu vou revelar no bônus 4 como negociar qualquer dívida sem pagar juros e ainda recebendo descontos. Afinal, não é nada mal transformar uma dívida de R$ 20 mil reais em uma de apenas R$ 5 mil, reais, não é mesmo? E tudo o que você precisa fazer para garantir o Guia Score Máximo mais todos os bônus é clicar no botão abaixo agora mesmo e pedir a sua cópia. Simples assim! Diariamente eu recebo e-mails de gerentes de bancos e de pessoas que lucram com o seu score baixo com ameaças para eu remover este conteúdo do ar. Vê se pode. Me acusam de complicar o negócio deles e eu estou suportando tudo isso aqui calado e com pouca ajuda, mas não sei até quando vou aguentar isso. Então é por isso que a única chance de aumentar o seu score é garantir a sua cópia agora mesmo. A qualquer momento eu posso ser obrigado a parar de ajudar as pessoas e você provavelmente nunca mais vai ter outra oportunidade de ter o seu score alto. Mas olha só, eu confio tanto no score máximo e nos quatro bônus extras que eu vou te dar, que se você não aumentar o seu score para no mínimo 850 pontos em apenas 7 dias ou menos, eu irei devolver o valor que você pagou sem enrolação, sem perguntas, nada. Você fica com o guia e com o valor pago, e isso direto em sua conta bancária. Simples e direto. Mas para isso, você precisa ser rápido e garantir a sua cópia agora mesmo, pois como eu já falei... Eu não sei até quando vou conseguir ajudar você. E agora, você tem que fazer uma escolha. Você pode simplesmente fechar essa página e continuar com seu score baixo e não conseguir crédito para nada ou simplesmente clicar no botão abaixo e aumentar o seu score para até 900 pontos ou mais em poucos dias. A escolha é somente sua. Mais uma vez, a mudança depende apenas de você. Imagine sua nova vida com crédito fácil, um carro novo na garagem, conseguindo aquele tão sonhado empréstimo para reformar a casa, abrir um novo negócio ou, quem sabe, a viagem em família. Seja rápido e tome a decisão que vai mudar a sua vida. Garanta já o seu acesso ao score máximo. Eu estou te esperando aqui para aumentar o seu score em até 900 pontos. Te vejo do outro lado.